Sou professora de matemática, já utilizo a Khan há uns 5 anos. Digamos que a linguagem matemática que vem da plataforma agora está mais fácil, mais acessível para eles. Porque a Khan Academy ela oferece diferentes enunciados, diferentes coisas. Então essa variedade ajuda eles a verem o mesmo conteúdo de maneiras diferentes. Tendo acesso a isso eles ficam mais preparados para as provas externas, para as avaliações que eles estão fazendo. E eles estão ficando muito melhores cada dia utilizando a CAM. Eu consigo, através da Can, pesquisar vários assuntos, encontrar artigos. Eu consigo fazer uma boa leitura com os alunos sobre o conteúdo. Eu não preciso ficar pesquisando outros meios. Eu encontro tudo ali dentro da plataforma.